Guerreiros e guerreiras soldado aqui novamente trazendo para vocês mais um vídeo e meus senhores que fase que fase 2020 estamos aqui no a roda da fortuna que tem a M4A1S Sakura sim você não está sonhando não é uma trollagem isso é real <risos> Mas antes de continuar aqui, é de falar com vocês, não se esquece, se você é novo, seja bem-vindo Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, tá? E você que já é inscrito, você que já é boneco, você que já é oreiudo de carteirinha, chupa bife, perebento, Já sabe né seu oreudo? De deixa o like aí também, pra ajudar o boneco, tá? E tem muita gente falando desespero, tem muita gente falando em falência, faliu, acabou de vez ou podemos se chamar, falar, que é uma estratégia. E aí, o que, que você acha? Vou deixar aí com vocês. Respondam aqui no, no, nos comentários. M4AOS Sakura na Roda da Fortuna. Uma das... Uma das... Armas. Que faziam parte daquelas raridades junto com o kit Tempestade, né? Agora só nos sobrou a M4... Advance. Outono, né? Mas, do jeito que as coisas vão, rapidinho ela chega, rapidinho ela chega. pai de Blaudórios, vamos lá, vem que vem, vem neném, vem que eu tô boneco também. Vamos tentar ganhar esse m Na primeira! Ai, boneco! Calma, calma, calma, Gertrudes, calma, calma, calma! calma. Tô ficando com medo! É boneco, de é dinheiro, 50 fichinhas aqui pra gente tentar ganhar essa belezinha, rapaz. Tentar ganhar essa infame... Ó, oh, 7 dias, deve ser permanente também, Tentar ganhar essa belezura da Sakura, rapaziada. Tentar ganhar a Sakura. Ela é bem parecida, né? É bem parecida. É, meus senhores, é, meus senhores. Chegou, ela chegou. Eu havia comentado isso. No, no vídeo do Conexão, se você não assistiu, vai estar tá aqui o que aqui, aqui por cima, aqui por aqui, eu tô meio torto, assim, ai, <risos> tá chegando, ó o, ó o bicho vindo, então eu deixei aqui, eu, eu, eu cheguei a comentar, a falar, só pelo spoiler, né, que, que, que a Z8 deixou no finalzinho do vídeo lá, que deixou um coração, várias rosas, pétalas e tal, um, um rosa ali, um vermelhado, bem puxando para as características da, da Sakura, eu comentei, falei, será que pode vir? Será que ela vai voltar, a M41 é Sakura, com a chegada aí da, do kit Tempestade? Então, o pessoal falou, ah, você conversa, você não sabe de nada, você tá inventando, você não entende nada. E cá estamos, e ela voltou, ainda voltou de uma maneira né, pior do que a gente pensar, porque assim, até então a gente, pô, vai deixar de ser raro, não sei o que, vai vir de MN. Veio na Roda da Fortuna cara, sim, Roda da Fortuna Que simplesmente qualquer um pode participar Não é essa, essa coisa de baixo Qualquer um pode participar meu querido Qualquer um, basta você jogar né? Jogar, logar e jogar Você vai ganhar as fichas aqui E vai poder roletar nela de boa, sem gastar um centavo E você pode ganhar uma, M4, uma das M4 mais raras Era né, que agora não vai ser mais do jogo e uma das armas muito boa na época, essa arma aqui, essa M4, aqui, essa Sakura, que essa saco aqui varava mais que MMA, que mais que VIP, meu parceiro. Sério mesmo, sem conversa. Eu não sei como é que tá o estado dela hoje. Ai, tá bexiga. Eu não sei como é que tá o estado dela hoje, mas ela era uma baita arma. Vamos testar, né? Vamos tentar ganhar aqui para testá-las, para testá-las, né? É, soldado, como é que eu posso participar? Como é que eu faço pra roletar na roda da fortuna? Eu cheguei hoje, não entendo nada, eu sou boneco. Pessoal, você pode ganhar fichas aqui, ó. Tá? Depois eu, eu, eu, vou, eu vou roletando aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês quando acabar aqui. Fica mais simples. É, nela não, nela não. Ó o bicho, quando estiver faltando 20, eu vou fazer um marced aqui. Que todo, dá, sempre dá certo nas rodas, pra ganhar um prêmio permanente aí. Tá? Que é, é roletar rápido e apertando F5. Aí você atualiza a página E sempre dá um... Sempre dá bom! Nossa! Nossa! Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego ai, Todo mundo eu penso que, é, que é ela Mas não é Mas não é Vem que vem Vem neném Vem que eu tô boneco E quero M4 Sakura também Olha, olha, olha Olha Chupa bife Chupa bife oh, não, não. Pô, aí tá começando a ficar com medo. Tô começando a ficar com medo desse jeito, né? Tô começando a ficar com medo. Vamos lá. 25, 25. E agora começa. Roletou, apertou F5. Cadê? Apertou, roletou F5. Você vai roletando, apertando F5. Ó, você vai roletando, apertando F5. Se ganhar, você não vai saber também. Mas é, é, é melhor não saber do que saber. Vamos lá. Vamos lá. Tá, Tá, bexiga. A bexiga, não sei Tô roletando aqui Assim, ganha... ah, o ruim É que não dá para você saber o que você ganhou Mas você vai saber no finalzinho Você vai saber no finalzinho Vamos aqui roletar loucamente Para dar aquele bug na roda Para você, que aqui o bug é tudo Eita Eita, Eita. Será que a gente ganhou a Sakura? Será que a gente ganhou a Sakura usando o método boneco Bush, ocean. Vamos ver, compre mais fichas, ganhe mais fichas, vamos ver, vamos ver. Vamos lá, meus prêmios. 50 prêmios, meus prêmios, meus prêmios, cadê ela, cadê ela? Não tá aqui não. Poxa. Não veio, dá tristeza. Viu todo mundo, mas viu ela. 3, 4. Ó, ah, ganhei as caixinhas aqui. Isso. Mas é isso, né? Eu tentei o bug, mas não deu certo. Compre sem ficha. Então, pessoal, agora explicando pra vocês para ganhar fichas, você aperta aqui você jogando, logando e gastando GP. tá? Então é bem simples aí. Até o dia que durar, se não me engano, vai ficar uma semaninha aí. Então vai dar tempo suficiente pra você ganhar bastante ficha pra, pra, pra roletar. E também você pode comprar as fichas, né? Que aqui tem a quantidade. É. Tem, tem uma, tem cinco, tem 10, que é 7K, 30, que é 18K e 50 que é 25 se você for analisar bem é 50 50, se não me engano 50 caixas lá no, no mn mesmo padrão dá mais ou menos 40 45k se você for analisar que você ganha comprar 50 vezes é 25 compensa muito né compensaria muito ainda mais que agora tem a promoção você faz a primeira recarga do mês e ganha 50% de, de bônus então, né? Mas fica até o critério ou se não aqui o mais viável, de 30 também, quem quiser. Tem gente aí postando que tá falando que ganhou com uma ficha, com duas, com 10 Então, né? Vai que você ganhar uma Sakura aí. E além disso tudo, também pode ganhar caixas, né? Então, de todo modo, aqui os prêmios estão bem pareados, estão bem, pareado, bem bacanas. Essa roda realmente veio muito boa e impressionou demais por causa da Sakura, meu querido. Nossa, ninguém... Isso foi uma cartada de. Ou, ou, ou, ou muito na, na cabeça de muita gente, tá falando assim, ah, eu é muito burro, faliu o jogo, não sei o que, como a gente falou no começo, faliu, tá, tá no desespero. A gente pode olhar dessa maneira, claro, quem tem a arma, quem não tem, ou quem é jogador e gosta, colecionável, vai falar isso, sabe disso. Mas pela visão da empresa, isso aqui é um grande chama, é um grande chamatório, né? Para jogadores das antigas que não conseguiu pegar a DMN, para pessoas que estão começando, né? Recente, a pessoa que tá um pouquinho aí no meio do, do, do jogo aí e vai voltar a jogar, porque o pessoal vai querer ganhar uma ficha. Vai ganhar uma ficha quem não né, quem não gasta com o com jogo, é, quem não, não compra ZP, que não gasta, vai jogar para ganhar assistão. Então, isso vai fazer com que as pessoas joguem mais, voltem a jogar e assim, consequentemente você jogando mais o jogo daquela aquele volume. Pode ser uma tacada muito estratégica, bem bolada. Ou também pode ser uma, uma catástrofe terrível. Mas se tratando da empresa, cara, eu eu creio que foi uma jogada de sabe bem pensada, bem pensada. Eu realmente fiquei muito surpreso quando eu vi, quando todo mundo viu, né, o primeiro esporte que saiu que no caso seria no dia 8, né, que ia sair essa roda. E depois de alguns problemas com o jogo, tava com Ed Conex, as coisas, e jogaram para um dia 10. Né? Foi liberado dia 10. Hoje, né? O dia que eu tô gravando esse vídeo. Então, o que você que acha? Você, o que você que acha? É desespero das 8? Você acha que é uma burrice? Essa não vai deixar de ser rara? Isso aí, com certeza, porque muita gente vai ganhar. Mas você acha que é desespero? Você acha que é o estratégia? Ou você acha que é o fim do Crossfire e a falência do Crossfire? Eu quero saber, eu quero saber a sua opinião, meu parceiro. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. E se você quer ver o boneco, soldado, tenta de novo até pegar esse M4. Quer ver outra parte 2 desse vídeo, comenta aqui também que a gente vai... O que vocês pedirem a gente faz, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça, clica aqui, ó para se inscrever e se você quiser se tornar patrocinador para ajudar o canal do boneco a se tornar membro além de vários benefícios exclusivos você também pode participar de sorteio de zp todo fim do mês sorteio de cash né para os membros aí do canal então clica aqui se torna membro clicando aqui embaixo que eu seja membro tá bom tamo junto valeu fiquem todos com Deus um grande abraço e lembre-se porque ser gamer 2020 crossfire tá uma guerra fui pra